Olá, pessoal do youtube hoje eu vou ser assim, um outro um mais um vídeo da sequência do que os estão vendo aí no vídeo aí do um vídeo com o elso basta do rio de janeiro me mandou só que esse vídeo eu achei bem legal que o elso Basso me mostrou assim ele fez uma modificação da amarras neodx 25 ele instalou uma entrada de cabo usb ele, Abriu essa parte aqui, ele tirou essa parte, mexeu na parte direta do anel dele E aqui, ele estalou uma com de cabelo ACB Vocês vão ver daqui a pouco que eu mostrei o vídeo para vocês E também colocou um botão aqui Para acender os, os pisca da frente e de trás, os quatro pisca ao mesmo tempo eu achei bem legal porque foi uma coisa que nem a Yamaha pensou E botar uma entrada do ACB na Yamaha 9C25 porque esse já é o segundo vídeo que eu faço baseado nos vídeos que, que o Elson me manda. Pelo menos está aqui na descrição do card. Então agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do Elson. sobre gosto a modificação que fez na Yamaha, Yamaha nosso 25 dele. Começando a olhar como é que faz para mexer, para colocar o cabo USB e, e, e etc. da minha anel. Eu o relé de seta a saída para seta esquerda, seta direita, o positivo, o positivo, aqui é o fio, é a fiação da tomada USB, tomada USB, o botão, aqui. liga no botão, você aperta e acende as duas setas, As quatro setas, e a tomada USB ficou aqui, você abre Aperta e carrega. Olha lá. E acende tudo direitinho. As traseira E a dianteira. Dá pra tu ver. Eu trabalho. <música> I'm okay.